Cucurou? aqui o cuco Saiu a água? Parece que ela afundou mais agora. Vamos esperar que ela tirar, para ver. É isso aí. Bala, bala doce, dessas balas mole, funda no coco. Eu não acreditava, me falaram, eu não acreditava. Fiz o teste, mas calma. E olha o que aconteceu. Faz um formato da bala doce. Como se fosse uma bala de revólver. Põe no chão e joga o coco em cima. E olha o que é que fez. A bala entrou dentro do, do coco. Furou o coco. É isso aí. Como se diz tema, mas não posta. Como diz o ditado dos mais velhos.